Esse aqui é dos bão, ó. Ele é perdigueiro? É? é Ai, que belezinha, ó. E aí, vamos caçar? Vamos? Vamos caçar? Vamos caçar? Não, mas nem a câmera, não. Não é perdigueiro, né? Sei que a minha irmã tinha, era dálmata. Não lembro. Dálmata é, é, é caçador também? Eu vi já. Hum. Nossa, Nossa, rapaz. Olha que belezana. Né? 4x4. LTD é o TD ainda. É o LTD. Não, mas nós vamos chegar lá, rapaz! Ah, não, ali de um homem. Bota os carros, tá vendo? Olha, Madani, como é que funciona a uno aqui em Minas Gerais? Pois é. Vai é bem, né? Vai. Eu tenho quatro, três, um, que dois, fuscos. Olha então. só que hibisco dobrado. Gente, dá uma olhada aqui nas flores que o seu Deca tem, ó. Que coisa mais linda, né? Hibisco dobrado, ó. Ah, o seu Deca tem uma mão abençoada. Opa! Uma mão abençoada para a planta. Que eu vou dizer uma verdade, a gente dá uma olhada. E como, ó, aqui, ó. Ei... meu papai. Só que o seu Deca não está aqui agora. Ele saiu. Mas descobriu um negócio ali bacana também. Umas penozinhas ali, ó. penozinhas lá. Já está indo embora. Vou matar vocês, não, nega. Pode ficar aí. Seu Deca, um homem querido da gente. Que Deus nos deu como amigo. Olha só, gente. Que homem. Que tem uma mão abençoada ó depois eu vou vir com a outra filmadora aqui pelo fato dela ter aquela qualidade de macro que a gente usa né tá vendo aí ó deixa ela buscar a verdura senão eu a parar por aqui e fica enroscado oi seu olho quê? Olha lá, o que, é que não peça na puca Parece, não parece? Parece. sabe o claro, que é que ela lavou a Eu joga acho no meio lá só os pintinhos que vinha pra comer. Ah, igual a ah da dona senão os grandão entram, né? Não a dona Nelly. Ela fez Deixa eu lá mostrar de... o que o, que, o, o que meu amigo falou aqui, o Kaique falou. De longe eu olhei e falei que parece uma Arapuca. Olha como com o mineiro um, da roça aqui um pessoal que usa da sabedoria mesmo, ó. É feito de tela, de tela, tá vendo? Com armação de ferro. Aí coloca lá no meio a comida, né? A ração. O que acontece? Os grandão, eles comem aqui, ó. Consegue comer aqui, né? Mas lá dentro só vão os pintinhos. Mas eu vou falar. Tem que ser coisa descer daqui aqui aqui. mesmo, né? Vou descer por aqui, eu ó. Por ah, deixa, depois eu, depois eu, eu passo lá ver o feijão. Vamos, vamos. Ó, tô que nem romano. Ah, romana. Deusa romana. Já vai, já, vai voar. Ah, já vai voar. Já vai voar. Mas... Essa aqui não vai voar, não. Eita, nós estamos espantando tudo. Olá, meninona bonita, tudo bem? Igual, tudo igual. bem? Posso fazer um carinho em assim? você? Por que você tá inchando? Não, não vou me machucar você assim, não. Calma, oh! Calma lá, querida! Hum, que nervosa que você tá! Calma lá. Não vou mexer nas suas coisas. não Pera aí, calma. Calma, só um carinho. Calma, não há nada difícil que a gente não consegue consertar. Calma. Ai, que charme. Coisa mais linda, né, Coisa mais <risos> linda. Você tá, tá cedendo. um carinho do Cícero. Hum, olha lá. Calma aí. Não vou roubar teus ovos. Pode ficar sossegada, viu? <risos> Gracinha. Aqui já tem o um outro imbecil. Aqui tem dois, um em e mais um aqui não tem nada e aqui não tem nada É. nós estamos no fundo da casa do seu Deca, a dona Sevilha deve estar ali por dentro eu acho que não, as pessoas junto será que ela foi junto? as plantas que esse homem tem gente do céu, dá uma olhada nisso pessoal ó que gracinha e ali embaixo agora tá, esse dia não tem chovido né, bem então ali embaixo está... Olha as peras bem, ó. Pera? É. Ah, essa joaninha aqui, ó. Tem gente que acha que ela faz benefício para as plantas, mas não faz não, tá? Eu aprendi que elas são muito traiçoeirinhas, só são bonitinhas. Olha lá, é pera. Olha lá o pé de pera. Você tinha visto? Embaixo é limão. Embaixo é limão. O Caíque? É o Davi, que acho que tem barulho aqui. É o caí. Uma galinhazinha ali, ah, tá uma, manga, né, uma galinha ali, é um, é um... Olha que um lagarto. Oi? Tem um lagarto aqui? Tem lagarto aí? Tem. Calando. É calando o Não, rango. mas... Espera é... aí. É mas ele é rajado <risos> ou é daquele verdinho? É um ranjado. É rajado até lagarto mesmo. Uhum. Estou só o rabo dentro, mexendo aqui. Vai está no meio das paulas. O que que não? É Agora o que eu vou fazer? Hum. A Madalena me perguntou, gente. Adivinha o que eu vou fazer? Eu já sei. Ela vai comer alguma fruta. A Madalena gosta. Se for aquele rajado. Olha aqui! Ah, já foi. Já foi. Tem um monte de buraco no, no barranco aí, ó. Entra? Uhul! É ah, tudo pedra. Mas passa. Você acha que ele não é capaz de fazer um, um caminho aí, não? Só sendo o da terra, não vou mas tem buraco ali, ó. Não, não tá mais buraco ali. Aí, aqui a Madalena já achou aqui, gente. Dá uma olhada. A cara disso. Ui, vai cair, velho. Dá uma olhada na cara disso. Olha lá de onde veio do pezão. Fica carregadinho. Já vai comer. Coloral. Coloral. Esse aqui é coloral. Vou mostrar uma coisa aqui, gente. Madalena, essa aqui é terra mecina, né? Que é? Terra mecina. Né? Rapaz. É. E a Terramicina, essa isso aqui, preta, né, ó? Ó, oh, ô oh, penicilina. Eu confundo as duas. É, esse aqui é um medicamento. Se o seu avô tivesse aqui, eu já ia falar. Vou mostrar aqui. Madalena lavando lá em cima onde é que a água tá caindo aqui, ó. Oh. Nem à toa que a terra é abençoada. Olha quanta manga. Perdendo manga aqui na casa do sodeco, ó. Oh. Ó, oh, dá uma olhada, ó. Oh. Vou mostrar para vocês aqui no fundo da casa do seu deco o que, que tem. Quer dizer, uma das coisas, né? Olha que limão lindo. Olha o tamanho desse limão. Quem fala, hein? Olha esse cacho com três aqui, ó. ó agora o que eu quero mostrar é isso, ó. Ah, gente, ele arrancou. Isso aqui é... Arruda. Ah, ó. Tirou dois... Dois, dois não, três. Três pés. Não sei qual motivo, mas tirou. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Pera, ó. Pé de pera. Esse, esse pé de pera aqui é, é velho, viu? Olha que pera bonita lá, ó. A GoPro tem uma imagem excelente, mas não tem zoom essa daqui. É dá pra vocês verem, né? Depois eu filmo com a outra. E ali pra baixo passa um rio. Teve uma matéria que eu fiz que tem uma casa tinha né, há muitos anos atrás tinha uma casa de força lá embaixo, que gerava 12 volts e tem um passarinho alegria ali dentro, que eu falei, ah ele tá ali ó, ele aqui ó, Ficou tão pertinho ó, tá ali em cima ó vai canta um pouquinho aí rapaz, foi embora, oi preto, aqui eu não tô vendo gato não De chuchu, ó. Ah, tem outro pé de pera, pessoal. Hum, rapaz, olha o que eu achei aqui, ó. Ó, pera. Ó. Tem outro pé de pera. E outra qualidade de, de, de limão também. Esse, eu gosto muito desse limão aqui, ó. Eu fiz um vídeo com o Kaique buscando limão de moto uma vez. E aí um camarada ficou tirando sarra na minha cara e falou, pô, mas você andou, você quase que não poder buscar limão? Só que o Kaique, na verdade, tava me mostrando a moto, né? Aí nós aproveitamos e fomos buscar limão. O pé de pera tá carregado, ó. Olha, Madalena, cada um. Opa, opa, opa, opa. São Brás, Brás para frente ou para trás? Vai, vai, vai. Eu fui olhar para cima. Então. O que, que é isso aqui, Madalena, que eu estou filmando? É um chá. É um chá, ela né? dava muito para nossas crianças. nem Mentrasse? Mentrasse, não. É, mentraço sim, metrasto sim. É mentrasto. Não sei por que de repente vem mastruço na minha cabeça, por isso que eu falei que não era, mas é assim. E manga, olha aqui o pé, ó. Olha. Até eu, até o cício dessa vez vai pegar uma. Opa! Calma aí, moço, onde você vai? Vou te pegar. Não, não vou perder você não, filho. Olha quanto, ó. Ó, que beleza. Que mão abençoada, hum. Mastruço. É isso aqui. é um filho dele aqui. Mais aqui. Bodo. Tem uma colherinha ali em cima que tá dando gosto. Ó. Alguém tá vendo o Kaique aí, gente? Tá vendo o Kaique não? Olha o Kaique escondido ali atrás do pé de couve, ó. Olha o tamanho do pé de couve. Coisa mais linda, não, Kaique. Olha isso. a cor Hum. Que maravilha. Olha que beleza. Deu <risos> é. o quê? A matéria leva na, na mão, né? E aí não carrega essa cordeira. Ei, irmão abençoada, que o deca tem para plantar, hein? Nossa, que farta ali. É da cebolinha então, pai. Gente, dá uma olhada nas folhas desse pé de, de hortelã. Olha, olha, dá uma olhada no tamanho. Cebolinha. Alface, tá conhecendo? Ah, ele tá ali. Você tá conhecendo o Seu que tá ali? Não. Vamos servir lá. Ah, tá lá? Ah, tá ali. A gente vai andando aqui dentro. A gente tá meio perdido. Olha essa cana aqui. Vai vendo. Vai andando e vendo essas bênçãos aqui, ó. Ó. Eu acho que essa aqui é a caiana, né, gente? Eu acho que é a caiana, não tenho certeza, não. Sou um pouco ruim em algumas ainda. Mas, ó. A pequenininha aqui, ó. Olha a outra aqui, ó. Dá uma olhada. E chuchu. Chuchu tá perdendo também, viu? Olha é um caiu ali, ó. Dá pra fazer semente dele, né? Que dá gosto são esses pássaros, aí Ei, meu Deus, como é gostoso! Aí. Vão caindo Isso aqui já tá até brotando hum. hum Olha que beleza Ó Oh meu Deus querido Veja essas coisas... Dá até um formigamento na mão. Vontade de começar a plantar, viu? É, seu Vanderlei. Daí de São Paulo, seu Cícero Ventura, com a esposa. Pessoas que gostariam muito de ter um pedacinho de chão. Quem sabe um dia Deus dá essa graça. Olha a grossura dessa folha de cebolinha. ó. Um dia foi assim, né? Aí, você vê, na, vê na, na... Na horta do seu Deca? Aí, o que o Kaique tá pegando aqui, ó. Vai. Aí, ó. Hoje uma, hoje uma mulher prefere um buquê desse daí, né? Do que rosa, né, Bem? Sim. Hum, eu eu tô a a não tô nem conseguindo. É, rapaz é do céu. Que tá o homem, não resiste. Mas lógico que não. Oh, hum, lógico que não. Olha, pessoal. Tá vendo? Que mão abençoada que esse seu deca tem. que aqui tá formando ainda. Olha esse aqui, ó. Formando. Você vai, você paga 5 reais o quilo, às vezes, como esse dia eu comprei. Não acreditei que o cara tava me cobrando 3,80 no quilo de... Ah, não dá pra acreditar. Um repolhão desse aqui na roça, olha que benção. E pode ver, cara. Eu movimento a câmera, ó. Vou movimentando a câmera e mostrando. Ô, bem, ô, bem. Quer levar a serraia? Olha que serraia bonita. É, tem uma cama bonita. Meu Deus do céu, que linda que tá essa serraia. Olha a altura disso. Olha o que é Você viu? Pegar uma lá, aqui! Eu lembro quando eu plantava na horta da escola. Bom, mas pra poder pegar bem, vai ter que separar certinho, né? peguei um pé aqui da terra, né? Olha, um pé tá bom, né? Nossa, não? Acho que... é, então, pô almoço. Aí, Aí. Assim você ó, em questão de, vou dizer, assim, minutos, né, bem, ó, daí, daí. A minha mão tá, a minha mão é muito fininha. Consegue? Eu levo minha aqui. filha do céu, mesmo que eu não conseguisse, eu dou um jeito. Eu tava abacaxi também ó. ah conseguiu um abacaxizinho também uhum. ah tava quebrado ali eu peguei tá certo e ó Madalena comprou lá em Nimeira, acabou trazendo para cá porque lá tava na oferta e nós compramos no fim a gente viajou outro sempre para comer para comer aqui esse pé de mamão é antigo né esse é bem antigo a gente vai andando aqui pro lado de fora. Eu Meu Deus do céu. Olha os hortelãs que ela tem. Olha o tanto de hortelã também também. Então, tá vendo ali, Kaique? É muito hortelã. Hortelã, bem. Olha que beleza ali. Vamos lá? Aqui na casa Sodéia, É uma bênção de Deus. Olha, é verdura, flor. E ele é muito caprichoso, né? Guaranto. Guaranto. Ah, morango? Esse do é Davi que plantou. Foi? Foi. Meu é, tem, Deus, é. que mãozinha que boa que o Davi assim também tem. Esse cacetazinho aqui, Olha por ele, acabei de tirar mudinho no piso. Tá parecendo um rabinho de macaco, mas não é, né, bem?